analisando o fenómeno do antes em si e a forma como ele expôs o problema do artigo 13, que é um problema real, é um problema que existe e, e tem que ser analisado de forma isenta de opiniões. Uh, o vídeo do antes foi, na minha opinião, mais uma opinião e um desabafo uh, do que propriamente algo informativo e foi por isso que gerou, se calhar, o pânico que gerou. Um, mas eu acho que a forma, lá está, de comunicar do antes um, foi a forma como ele sabe comunicar, a forma como ele sabe que vai chegar a uma audiência maior. E aquilo que a televisão fez foi uh, não propriamente uh, apoiar-se em factos e apoiar-se naquilo que realmente devia apoiar-se num jornal da noite, por exemplo, e apoiou-se na, na sua própria fatalidade, que é, nós temos aqui uma forma de destruir o digital. E, e, e deram-lhes essa forma. Uh, eu acho que isso está errado, porque eu, como disse, gosto de televisão e gosto da forma como a televisão é feita, não gosto do modelo como é aplicado agora, mas tenho a noção que uh, tanto a televisão como o digital teriam muito mais a ganhar se não fossem rivais uh, e se coajudassem um ao outro, porque uma televisão fazer uma headline, tal como tu disseste, em que uh, youtubers causam polémica nas escolas, é claramente para um pai de um miúdo de 11, 12, 13 anos ver e pensa, eu não vou deixar o meu filho consumir YouTube, só que o que é que eles vão consumir a seguir? O que é que há mais para consumir quando a televisão não se está a fazer o trabalho que deveria estar a fazer? E, e pronto, no fundo é, no fundo é isso.